é, com contratantes e, e, e o carioca <risos> o cara me contratou e esse pessoal que do departamento de marketing eles acham que eles entendem tudo direitinho e quer arrumar você para fazer uma apresentação durante um coquetel hum. você já fez carioca é dentro no meio do coquetel é uma apresentação ninguém é. presta atenção ah maior, sim não estão comendo acabei bebendo. de fazer uma ontem hoje e tal acontece pois é aí menino é... Eu já tô com o know-how dessas coisas, aí eu vou fazer o seguinte. De preferência, num auditório, que aí todo mundo presta atenção. Se não for com as mesas. Agora, não faça durante o jantar, nem no depois. No restaurante, é. Faça antes. Aí era o aniversário da cidade, do interior aqui de São Paulo. É a prefeitura, 300 pessoas. Num salão que cabia 2.500. Puta vida. Aí você imagina cara, aquele, o reverb, né? aquele eco. Ah, dá, dá, dá. Aí, eu falei por favor, antes do, do, do jantar, Aí, beleza, antes do jantar, eu tô falando, mesmo, eu não enxergo, e eu escutando aquela falação da montanha. Oh! ô, tem uma pessoa fazendo show aqui, ó! cacete, Nossa. ninguém prestando atenção. Cagando, é. E, e durante a minha apresentação, <risos> eu conto como foi meu exame de próstata, <risos> e eu fico de quatro na cadeira. Eu fico na... É um texto assim, legal, não é escritológico. Aí eu tô lá de quatro, contando como é que foi. Ah, você fica de quatro. De quatro em cima da, em cima da cadeira. Eu hum. tô contando, de repente... O contratante me dá uma cutucada nas costas, né? Aí ele tá... É que ó, o pessoal tá gostando muito, mas pode falar que eles agora já podem se servir à vontade. Eu falei, como é que é o negócio? Caralho, montaram o buffet... Peraí, eu tô de quatro aqui.